Eu viajo muito por muitos países e conheço diferentes culturas Mas eu gosto muito de uma coisa da cultura brasileira A gente não precisa de muito para fazer festa Os vizinhos chegam em casa, todo mundo senta na mesa e a gente compartilha Sobre o compartilhar é o nosso vídeo de hoje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 Pessoal, passando aqui rapidinho, antes do vídeo começar, quero te contar que eu fui convidada para dois eventos e eu quero muito te conhecer em um deles. Eu vou estar no dia 1º de dezembro, em Fortaleza, Ceará, com a palestra A Linguagem do Amor, um Desafio Feminino. E depois, eu vou estar no dia 10 de dezembro, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com a palestra O Caminho do Coração. Quero muito te conhecer, você que quer é ir das proximidades dá um jeitinho de ir até lá para a gente se dar um abraço Maiores informações no meu site www.spiritcoaching.com.br E até lá! Tem uma história que eu contava para as minhas filhas quando elas eram pequenas a gente tinha esse costume de contar história para ir dormir até quando elas eram grandinhas já, já grandinhas, todas as noites tinha história E hoje eu vou contar uma dessas histórias para você Que era uma das minhas preferidas Chamada A Sopa de Botão de Osso Era uma vez um mendigo Que ia de vila em vila Pedindo nas casas Uma vez numa, Num entardecer assim, de inverno A neve caía o mendigo se enrolava assim no seu casaco e seguia no vento e ele chegou a um vilarejo avistou ao longe e disse, ah, que bom, lá tem umas casas, eu vou pedir chegou no vilarejo, bateu na primeira porta uma voz lá de dentro disse, quem é? o mendigo disse, sou um pobre mendigo numa noite de frio por favor, teria um pedaço de pão? Um copo de leite? E lá de dentro alguém disse Não! Vai embora! Não tenho nada! O mendigo seguiu para a próxima casa Lá de dentro outra voz Quem é? E o mendigo Sou um pobre mendigo pedindo nas casas por favor, teria alguma comida ou um fogo para eu me aquecer? Lá de dentro, a voz falou Vai embora! Não tenho nada para lhe dar! E ele seguiu outra casa, outra casa, outra casa e a resposta era sempre a mesma Finalmente, o um mendigo chegou a uma igreja na verdade, era uma sinagoga na história E na sinagoga ele não precisou bater, ele foi entrando Encontrou um, um fogareiro, se aqueceu um pouco E então chegou o homem que era o zelador da sinagoga Chamado Chamas Então o mendigo disse Meu caro Chamas, será que teria aí na, na sinagoga, alguma comida para me dar, eu sou um pobre mendigo, peço de casa em casa E o Chamas disse, não tenho nada, aliás, aqui no vilarejo, ninguém lhe dará nada O mendigo se espantou e disse, por quê? Por que não me darão nada? O Chamas respondeu, porque somos pobres não temos nada para compartilhar O mendigo achou aquilo estranho Continuou aquecendo suas mãos no fogo e então teve uma ideia e contou um, dois, três, quatro Ah, se eu tivesse só mais um O Chamas achou aquilo Intrigante, o que será que o mendigo estava dizendo? Passou um pouquinho de tempo, o mendigo fez de novo. Um, dois, três, quatro. Ah, se eu tivesse só mais um botão. O Chamas chegou próximo para prestar mais atenção. E o mendigo disse. Ah, se eu tivesse só mais um botão... Então, o homem não aguentou e perguntou Que é isso, meu amigo? Que botão? Do que você está falando? Então o mendigo explicou Se eu tivesse só mais um botão de osso, eu faria uma sopa Eu faria uma sopa que alimentaria toda esta vila chamas ficou curioso. Como assim sopa? Ah, meu amigo, você nunca ouviu falar da sopa de botão de osso? É a sopa mais maravilhosa que existe e ela é feita com cinco botões, mas eu só tenho quatro. Se eu tivesse só mais um botão, faria uma sopa que alimentaria a todos. O Chamas ficou olhando e disse, Ah, eu tenho mais um botão. Você tem? Disse o mendigo. Então vamos fazer uma sopa. O que temos a perder? O Chamas ficou intrigado e disse, Está bem, vamos fazer a sopa. O que você precisa? Preciso de um caldeirão com água. O Chamas correu e foi até a primeira casa que encontrou e bateu ''Sara, Sara, por favor venha'', e a Sara respondeu lá de dentro, ''O que foi?'' ''Você tem por acaso um caldeirão? Me empreste um caldeirão'', e a Sara disse, ''Caldeirão? Pra quê?'' ''Lá na sinagoga tem um mendigo e o mendigo vai fazer uma sopa''. Uma sopa de botão de osso. Sopa de botão de osso? O que é isso? Ora, vamos, Sara, me empreste o caldeirão. O que você tem a perder? E a Sara pensou, ok, o que tenho a perder? Deu o caldeirão aos chamas, que correu de volta à sinagoga e encheu o caldeirão de água e deu ao mendigo, que colocou sobre o fogareiro. A Sara ficou curiosa e foi indo atrás dos chamas. No caminho, um vizinho viu a Sara correndo e perguntou ''Sara, Sara, por que está correndo?'' ''Estou indo para a sinagoga. Lá tem um mendigo que disse que vai fazer uma sopa de botão de osso.'' ''Sopa de botão de osso? O que é isso?'' ''Eu não sei.'' ''Venha ver o que você tem a perder.'' E o homem correu atrás da Sara e lá foram os dois. O mendigo, observando a água, começando a ferver ali no caldeirão, disse assim, ah, é hora de colocar os botões. Plac, plac, plac, plac. Colocou seus quatro botões e disse, chamas o seu botão. Ah, sim. Plac, tirou da sua roupa e jogaram cinco botões no caldeirão de água fervendo. O mendigo observava o caldeirão e dizia Sabe que eu ouvi dizer que esta sopa fica fabulosa com uma ou duas batatas? Uma ou duas batatas? Sim, uma ou duas batatas sempre dá um sabor especial à sopa. E então o homem, que tinha seguido a Sara disse Ah, eu acho que tenho uma ou duas batatas, vou lá olhar Correu para sua casa e vinha voltando segurando duas batatas Quando outro vizinho viu e disse Ei, Benjamin, por que está correndo? Benjamin respondeu Estou indo para a sinagoga, lá tem um mendigo que vai fazer uma sopa Uma sopa de botão de osso Sopa de botão de osso? O que é isso? Eu não sei, venha ver E lá foi mais um vizinho E mais outro, e mais outro O vilarejo todo ficou curioso E o mendigo lá na sinagoga Observando a água borbulhando com os botões e as batatas Dizia Sabe que esta sopa fica muito boa com repolho e alguém lá atrás disse, repolho? Sim, repolho. Não sabe que sopa de botão de osso com repolho dá um sabor especial? Então alguém disse, acho que eu tenho um repolho. E correu para casa e trouxe o repolho. E assim o mendigo ia pedindo tomates e cenoura e um pedaço de alho e uma cebola, e assim por diante e cada um da vila ia trazendo alguma coisa que tinha e mais pessoas se aglomeravam na sinagoga então, com o tempo passando aquela sopa começou a difundir um aroma saindo do caldeirão e todos foram ficando com fome e o mendigo dizia A sopa está quase pronta, mas ouvi dizer que essa sopa fica muito boa com uma pitada de pimenta e lá vinha alguém com a pimenta A sopa foi ficando grossa, foi ficando cheirosa, apetitosa e todo mundo queria a sopa Então, o mendigo disse Finalmente, a sopa está pronta! E de todos os lugares, as pessoas correram e trouxeram canecas, e tigelas, e colheres e pratos. E todos puderam compartilhar um pouco da sopa. E de repente, apareceu alguém que trouxe um pedaço de pão e mais pão. E alguém trouxe um queijo. Outros trouxeram umas garrafas de bebida. Finalmente, alguém trouxe um acordeão e um violino e uma grande festa se fez na sinagoga. Todos compartilharam e comeram e riram e foi maravilhoso. E, e ao final de umas tantas horas, todos satisfeitos e felizes diziam: Viva o mendigo! Viva a sopa de botão de osso! E ficaram muito animados. Na noite seguinte, o mendigo fez outra sopa de botão de osso E de novo, e de novo, algumas vezes a festa se repetiu Até um dia que o mendigo disse Meus amigos, está na hora de eu ir embora Por que, mendigo? Gostamos tanto de você, fica conosco Você mudou nossas vidas Ah, não posso! o meu papel no mundo é pedir as pessoas se sentem melhores quando dão se sentem melhores quando me dão algo preciso ir para outra cidade e os habitantes daquele vilare... vilarejo disseram por favor fique como faremos a sopa sem os seus botões? o mendigo disse, ah, sinto muito como eu vou me aquecer sem fechar o meu casaco com os meus botões preciso levar até que alguém falou Tem uma ideia? podemos trocar de botões? te dou os meus botões de metal o mendigo pensou um pouco e falou está bem vou levar os seus botões de lata e deixo os meus botões de osso para vocês continuarem fazendo a sopa e o mendigo Pregou os novos botões de metal, despediu-se do vilarejo e foi embora. E esse povo do vilarejo continuou fazendo a sopa de botão de osso ao longo de muito tempo. Mas pouco a pouco, um a um, os botões foram se perdendo. Mas quem precisava de botões, eles já tinham aprendido que o mais importante era compartilhar Eu amo essa história porque ela fala desse maravilhoso compartilhar aquele pouco que nós temos porque quando compartilhamos, somos muitos Essa é a mensagem de hoje aqui no canal Ser Felicidade eu espero que você acolha em seu coração e continue compartilhando o que você tem, seja o que for. Seus botões de osso, suas batatas, seu sorriso, seu tempo, suas palavras, seu coração. Assim como a gente compartilha aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim, deixa um comentário para mim, Assine o canal Ser Felicidade, acione o sininho de notificação e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo.